Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação, ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011, no vídeo de hoje quero ensinar vocês aí ó, a revitalizar o plástico da sua moto. Minha moto já tem mais ou menos um ano e meio, minha 160, vou mostrar para vocês como o plástico dela está queimado e vou ensinar vocês aí como revitalizar, deixar novinho como moto de zero quilômetro, beleza? Bom, como vocês podem ver aqui ó, o plástico aqui da carenagem do painel tá queimado ó, ó esbranquiçado aqui ó Vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês duas formas que você pode revitalizar Ó, a lateralzinha também tá toda queimada ó, com mancha branca Isso aqui é de sol, por mais que eu deixe a moto bastante na sombra, com o tempo ela vai dando esse esbranquiçado Olha só, olha só como que tá, vou revitalizar aqui e mostrar pra vocês tá tem um produtinho muito bom que eu comprei, se liga só, esse é cera de carnaúba, é muito bom para revitalizar plástico, como está escrito aqui ó, para-choque, borracha, painéis, plástico, fica muito bom. Você vai usar essa cera de carnaúba, tá? Vai usar uma esponjinha para passar, para aplicar e depois um pano para tirar o excesso, tá? E também tem outra forma para você revitalizar Usando o WD-40 Eu não indico muito Vou falar para vocês como, é, como que aplica o WD Como que aplica a carnaúba Mas eu vou mostrar para vocês que WD Não é muito indicado, tá? Para fazer isso, dá certo Mas a, o principal é esse daqui Cera de carnaúba, tá? Vamos pegar a fita aqui, ó Passar a fita na rabeta da moto E aí a gente vai fazer o, o seguinte Metade aqui a gente coloca a cera de carnaúba e a outra metade WD40, beleza? Acompanha aí. Bom, vamos começar aqui com a cera do carnaúba, né? Já coloquei a fita aqui, ó, para dividir os lados. Pegar essa esponjinha, molhar aqui e vamos aplicar. Olha só, rapaziada. Olha a diferença que dá. Vamos passar aqui, depois tirar o excesso. Acompanha aí o vídeo que eu nem vou cortar. Vou mostrar na íntegra. Íntegra para vocês. Deixa o like se vocês curtir, tá? Ó, passei a, a carnaúba, tá? Olha só a diferença de um lado para o outro. Olha o brilho que já deu. E vamos pegar um paninho para tirar o excesso. Vamos ver como que vai ficar, se vai dar certo ou não. Eu gosto bastante dessa dessa cera de carnaúba. Eu paguei aqui 19 reais nesse potinho, tá? Esse potinho dura muito muito, família. Vamos passar aqui em cima também para ver como que fica. Ó, aqui tá bastante esbranquiçado. Olha só, família. Olha a diferença que dá. É muito top esse, esse produtinho. Você acha em lugar que vende produto automotivo, tá? Se liga só. Como que fica top. Ó, depois eu vou passar certinho. É só para mostrar para vocês aí a diferença que dá. Se liga só, família. E agora eu vou aplicar o WD-40 E vou mostrar para vocês que também revitaliza o plástico Só que o WD-40 Ele forma uma camada protetora Tipo um, um óleo esse É um óleo mineral, né? Que depois acaba juntando pó também, ó Vou aplicar o WD-40 E agora eu vou espalhar com o paninho Vamos fazer esse teste aí para vocês Tirar o excesso tem bastante aqui né, Coloquei até bastante WD Vamos ver família, o que, que vai ficar melhor, carnaúba ou WD-40, o que, que vocês acham? Ó, ficou top hein, você é maluco Família, é o seguinte ó, tá bem passado dos dois lados, vamos tirar a fita Pra ver como que era a diferença Deixa eu tirar a fitinha aqui Olha só, ó, o que, que vocês acham? Qual que ficou melhor? Aqui é o WD, aqui é a cera de carnaúba, ó. Vou mostrar na, de lado, ó, aqui dá pra ver bastante. O que, que vocês acham que ficou melhor? Você liga só. Olha a parte de cima, ó. Vou mostrar de outros ângulos, que vocês verem, ó. Comenta aí o que, que vocês acham que é melhor. Ou se você tiver algum outro produto que você prefere, fala aí o que você acha melhor. Seguinte, família. É Aqui, ó. Eu passar a mão, já consigo sentir que tem, tá meio oleoso. Tá? Então, o WD40, ele serve para revitalizar plástico sim, mas ele não vai durar muito tempo, já já fica esbranquiçado de novo. E esse óleo mineral que fica na peça acaba juntando poeira, tá? Então, o melhor é você usar a cera, cera de carnaúba. Vou passar ela na moto inteira e depois eu mostro para vocês como que ficou, tá? Mas o que, que vocês achou? Vocês acham que ficou bom ou não? Ó, vou aproximar Tá vendo? Ó Olha a diferença daqui, ó Aqui WD E aqui a cera de carnaúba. Olha o brilho que dá Fica muito top essa cera de carnaúba, ó O que, que vocês acham? Vou passar na moto inteira aqui, tá? E eu volto com o vídeo pra vocês mostrando Como que ficou o final Vou passar aqui também, ó Deixa eu já pegar a serinha Ó, colocou Se liga só, família, ó Todo esbranquiçado, ó Olha só a diferença Esse produtinho Serve pra carro também, tá? Se tiver um carro Pode passar sem dó Que eu vou passar no meu carro também Pra deixar os plásticos Tudo pretinho, ó Olha só, família Depois que eu vou Fazer certinho Pra pegar esses cantinhos aqui que é meio difícil Ó A diferença aqui do painel esbranquiçadão Aqui ó Ó você liga só Pretinho já Pra dar aquele talento pra deixar a moto nova Ó E você passa agora A durabilidade dele é boa, tá? Não vai sair amanhã Tem o um pessoal que também usa maçarico com fogo É... Só que depois esbranquiça de novo Então não vale a pena, tá? Ó Pega a visão como já tá pretinho. Agora eu vou fazer certinho e volto pra mostrar pra vocês. Vou fazendo essas borrachinhas aqui também, fazendo espelhinho. Fazendo na abinha do tanque aqui, ó. Ó, se liga só. Ó como que fica novinha a moto. Fica show, família. Essa diquinha aqui é muito top. Vou passar e volto com o vídeo pra vocês. Pega a visão, família. Ó, passei aqui, ó. Na frente, passei na setinha, tá pretinha. Nesse aqui também eu passei. Passei aqui na carenagem, ó. Dentro da abinha, toda pretinha, bonitinho. Aqui, ó, nesses detalhes, se liga só. Nessa lateralzinha da moto, tá? Passei na rabeta dela inteirinha. Olha só como ficou pretinho. Igual zero, ó. Igual sai da loja. Passei aqui também, ó. Nesse negócio da corrente, tá todo sujo, todo esbranquiçado, ó, zero Ó, a lateralzinha também aqui do, do outro lado Essa parte, ó, tem até uma sujeirinha aqui, ó Essa parte da carenagem da moto Passei no painel dela, também tá esbranquiçado, ó Pretinho, família, muito top esse produto Confia que ele é muito bom O que, que vocês acharam? Comenta aí